Eu já tô cansado de tanto que eu faço live e ninguém dá um donate, por isso eu falo pra você, você mesmo, cadê o meu donate? Eu já tô iniciando o estressado E então tô pra me deixar feliz doa mais que 30 centavos Quer um filme? Se Gay Que é então, Me chama de magrelo, pobre fudido Ai não Porque pra me chamar desse jeito todo Como se fosse o bodão Vai ter que me doar mais que então que CULHÃO Cadê o CULHÃO? Tô na minha mão Na palma da minha mão Todo pobretão é Merece punição Entra na mala e não me dá dinheiro Vai pra cá. Quero dinheiro nessa porra, porque eu como essa torre Eu volto medo mesmo e quero mais é que se foda Eu pensei se ia o cara que não quis doar pra mim E disse não Porque todo dia faço live fazendo os caras Pra no final eu sei A live foi um sucesso, agora eu tô completo Essa é a próxima evolução, fazer um chat do Natas tá cinco. Hã? Por que tu ainda não me deu donate? Por acaso você é pobre? Tá na minha live é pobre? SAI! Porque quem fica na live são os caras que sempre me ajudam A ficar que eu sei porque na realidade toda a verdade É que eu faço live pra ganhar money Ei, Cadê o fulhão? Tonete na minha mão Na palma da minha mão oh. Todo fobretão merece punição Entra na mala e não me dá dinheiro Vai pra casa! A limpa. A ser nenhum pobre no caminho. O próximo toma um pau. uma vacina.